No mesmo dia, filho, que eu tô ligado pra mim, pra você, vai ser outro dia. Mas fica tranquilo. Análise de quedas, você sabe, né? Então tá bom. E se sua máquina trava? A HFW Informática resolve. O contato tá aqui embaixo, chama eles lá. Tenho certeza que vai acabar esse... <risos> esse problema de ficar travando. Tentei fazer um FPS 30, 60, mas não deu muito certo, não. Fábio dos Santos. Filho! Bom ou não? Bom. E aí, bom? Olha de novo aqui, afinal só cai quem roda, né? Dessa vez, não foi uma tentativa de suicídio na estrada. Sabe quem é aqui, filho? É o Bim-Bim. Bim-Bim. E eu gosto que só cai quem roda, né? Mas você tem procurado fazer coisas que não é nem questão de rodar, é é, é se conhecer mais. eu acho que é isso. Mas vamos lá. Segue o vídeo de uma quedinha é diferente. Não vi nenhuma parecida nos vídeos que você postou. Caminhão tombou no meu da BR, segundo a galera, derramou cevada para tudo que é lado. Estava com a minha esposa, na garupa. Ela ainda perguntou se era para eu descer. Se era para ela descer. Eu falei que não, confia no pai. Ah! Olha, vou falar uma coisa para você: ó. confia no pai, vem com o pai, é nós, papai. Quando tem pai na frase, pode ter certeza que vem coisa boa. Colocou pai em qualquer momento ali, tenha certeza, vai dar bom. Eu usei essa frase sem querer, confia que é o papai aqui, me fodi também com outro negócio que eu não lembro que que era. Então assim, colocou papai, acabou o problema, você já sabe que vem coisa boa. Já começa a se benzer, já vai tirando o negócio, já começa a caminhar de joelho, porque você falou um negócio, dá 24 horas essa palavra que você falou para não ter problema. Mas ó, não é que deu ruim... Caí igual uma jaca. Minha esposa deu uma ralada no joelho de leve. Dá uns conselhos aí o que fazer na situação. Dá uns conselhos o que fazer nessa situação. Acho que uma meu maior mole foi ter olhado para o motoca que estava do lado da pista e tirar o foco no que estava fazendo. Manda um abraço para minha esposa Cíntia. Cíntia, um abraço. Ela assiste os seus vídeos comigo. Tem carteira, mas não pilota. Fala para ela pilotar. Cíntia, pilota. É... Não esquece do jabá. Olha ah, lá, lá. lá. Arroba Zemildo Bimbim. Dessa vez não precisa escrever por extenso. Tá aqui, ó. Arroba Zemildo Bimbim. Ó. É. Fica com o vídeo. Ajuda aqui, Diogo. Valeu. Escorregando muito. Não, não, não. Vou cair aqui. Baixando o vídeo. A Clara me ligou. Dia 31. Fazendo uma proposta. e Eu mandei tomar no... Uh! Depois disso, o que aconteceu? A internet ficou um cocô Eu não sei se foi de propósito A gente nunca quer crer isso Mas pode ser pra nós Por isso eu digo Companhias que oferecem a internet Me liguem pra me dar de graça A melhor velocidade Opa, baixou? Vamos lá, calma aí Vamos lá together, eu me lembrei inclusive nessa brincadeira bacana, então só fazendo claro, vivo, qualquer uma delas, ligou para nós é para dar de graça, se vai encher o saco eu vou ficar duas horas de, de mensagem num me chama pronto, agora não vai nem carregar mais vídeo aqui, ó, oh, é o seguinte vamos lá Uxi, isso aqui é um pouco, olha isso olha o tamanho disso aqui olha o tamanho, que tá, fica tranquilo, deixa eu falar eu me lembrei do que eu venho com o pai, sabe qual foi a última? em Goiânia que tinha um Mac e o um salmão. Falei, você é louco? Vem com o pai, meu salmão. Desde então. Ó. Vamos aqui. E ó. Tem loirinho. Se tem loirinho, tá bem. Vamos lá. Ah, você mandou um curió. Você mandou um curió. Então, primeiro que é o seguinte, filho. Puta, ó. Pneu radial, irmão. Nessas motos tem que andar realmente no bagulho do carro. No meu caso, se é aqui ainda, dá lá pra passar aqui de boa porque tem a marca do carro. Mas com as duas pedras de pato aqui assim, ó. Olhando pra frente, prancha do Detran aqui, ó. Né? Meia embrela, primeirinha aqui, assim, ó. Só no boneco e já era. Porque se você dá mais... E tem uma outra situação aqui também. Se você dá mais ou liga bastante com a tração, ela vai espetar, vai parar e você vai tomar pro lado também. Então, é na manha do gatinho, na maciota e já era, entendeu? Nesse espaço aqui, se você tem medo ainda, filho, você é novato, desce da moto e vem, ó. Entendeu? Vem com ela na embreagem um pouco aqui, ó. Sabe igual que você vai subir pra carregar a moto e tal? Vem com ela pra você não se matar empurrando. E já era, entendeu? Espaço curto. Agora, se for longo, se não tem esse trilho aqui, recomendo também que você desça da moto e venha na manha. Se vai no, no boneco, é pé de pato e já era, olhando pra frente e sempre guiando uma linha imaginária. Nunca olhando aqui assim, ó, sempre pra lá. Você sempre na moto tem que estar tá avante, entendeu? Essa que é a parada. Bom, aí é aquela curiosidade de todo brasileiro que faz trânsito. Por que, que acontece um monte de trânsito quando tem acidente? Porque ninguém é médico, paramédico, bombeiro, etc. E fica... É. Olha lá! Para, filma. É aquela coisa assim e tal. E a capeta do trânsito ganhando forma. Tráfico pesado. Desgraçado. Anda! Para de ser curioso, maldito, que se atrapalha ainda. Se tem uma ambulância que precisa chegar, tá um puta trânsito e não chega porque você tá... Nossa... E você não é nada. Você é médico? Você é médico, irmão? Já mete um somebody save, um tipo Smallville, ó. Já abre o jaleco e já sai. Sou médico. E já entra lá no meio. Se não, irmão, você só tá atrapalhando. E Ou então você faz igual o Zé, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Que olhou pra mim e deu plim, plim. Olha aí, ó. Nossa. E ó. Hum. Ainda bem que foi levinho. Foi mal. Tá boa? Olha. Olha aí o que você fez. Olha, rasgou a calça da Cintia, Rasgou a calça da Cintia, Não era pra rasgar a calça da Cintia. Nossa, um tombinho, mano. Bim, bim, né, velho? Ajuda aqui, Júlio. E é leve pra... Aqui, okay, ó. Tá errado. Eu tenho tem esse vídeo no, no, no Instagram. Eu vou tentar achar. Tá? Levantar. Ó, nesse caso o slider ajuda. Nesse caso específico. Já aqui é Excelência e Charme. Pro próximo. Victor Prado. Fala, filho. Achei que ia demorar um pouco mais para aparecer aqui. Mas esse dia chegou. kkk. Estou a um ano anda, andando na pista. Chegou minha primeira queda. Estava 16. a dizer X a seiscentas. Com um par de power cup. 120, 29 frio na dianteira. Tá bom. Mais 190 na traseira. 24 frio. Tá bom também. Mas é melhor que fosse um 24, 25 quente. Porque frio já está andando. Ele vai para 28. E já fica um pouco cheio demais. Tá? Bom, é 32, 25 é luxo o Power Cup. Quando caí, achei que tinha fechado a frente na curva depois da primeira Chicken de Capuava. Mas olhando o vídeo, parece que saiu de traseira. Bom, sua opinião sobre o vídeo agora... Sua opinião sobre o vídeo e agora vou arrumar a motoca para no que vem acelerar novamente. E detalhe, estava na terceira volta, não sei se o pneu estava quente o suficiente. Estava. Apesar de estar num dia bem quente, eu acho que pode ser motivo da minha queda, não é? Anexei a foto do antes e depois da queda, não quero ver. Primeiro eu rolei depois de colocar o kit de pista. Ainda bem. Ó, oh, que tem? Ó, já sei, hein? Uma dúvida sobre o pneu. Sempre andei de Supercorsa SP. E quando comprei a minha x 6 ela veio com o Power Cup 2. Andando, não gostei muito do pneu. Aí queria saber do Supercorsa SP. Lá, lá, lá. Power Cup, lá, lá, lá, Em Capuava eu fiz um vídeo com esse pneu. Você me acompanha? Você sabe. Você sabe. Se você não sabe, eu fiz um vídeo com esse pneu. Eu virei ao mesmo tempo que eu vi com o Supercorsa SC lá. De Power Cup 2, tá? Então, pra Capuava é até melhor o Power Cup 2 que dura mais. Se você quer saber. Certo? Então pode ficar tranquilo. Por isso que inclusive eu um 190 na traseira e tal. Com os 55 eu comprei na garagem e tal e já era. A diferença ficou um pouco para Interlagos. Principalmente o dianteiro, porque tem um limite de inclinação ali, onde você sente para ele querer escorregar. Então ele para a inclinação ali e já era. Justamente pra você não perder a dianteira. E é até por isso que você escorrega de traseira. Mas tem um ponto que você não percebeu. Fica com o vídeo, meu pequeno. Não rimou. Passando. só aqui já é pra você ter caído. Agradeça ao pneu. O pneu eu te segurou aqui. Olha o tempo que você demora para acelerar aqui de novo. De novo. Ó, redução. Ó, aqui ó, pum, já é para estar tá acelerando. Aqui você não perdeu a frente. Aleluia! Filhos de Deus! Ó, oh, presta atenção. Aqui, Power Cap 2 resolveu. Aqui também, oh, Uma hora e meia. Ó, oh, ó oh, que delícia. Um giro sorridente, ó. Oh. Um pouco. Sai, sai, não quer sair. Saia. Ah. Puta que pariu. Ah, Valdezinho, Valdezinho, Valdezinho. Vou voltar de novo e tirar a mão, que daí vai aparecer o giro. Espera aí, que você vai conseguir. Sai! Olha o giro, olha o giro, olha o giro. Luchinho, tá vendo? Você não caiu aqui, irmão? Pode pegar um vídeo meu de capoavo andando, você vai ver que eu já acelero ali. Então esse é o primeiro ponto. Demora pra acelerar. E o que acontece onde você caiu, você demorou pra acelerar. Vamos lá. Vamos bem aqui. Vamos bem aqui. Dá pra vir um pouquinho mais aqui, mas tá bom. Ó, oh, o Limits, hein? É o Pardini's aqui? Acho que é o Pardini aqui, ó. É o Pardini, é o Pardini. É o Pardini aí, ó, na sua frente. É ele mesmo. Aqui, ó. Ó, aqui tá tão... um... Ah, o pauso fica, tá no 6. Tá um pouco arriscado, mas é normal vir aqui, ó. Mas se você demorar um pouco mais, já perde de frente aqui. Beleza, tá dentro. Deixar -se ela espalhar um pouquinho mais aqui pra ir. tem Acelera e espalhando um pouquinho mais lá em cima. Exatamente como o Pardinho está fazendo. Ó, ó, demora. Não acelera não acelera, não acelera, não acelera, não acelera. E aí, a hora que você acelera, você acelera muito doce, ó. 8 e ela escapa. E outra, você tá longe aqui, ó. Você tinha que estar tá aqui. Você tá aqui. E aí ela escapa e já era. Tá? Bruteira caiu igual aqui. Tem um bumpzinho no final dessa curva. Se você não vem no traço, ela. Como você está demorando e está inclinado, o que acontece? Ela, perde, ela pega essa ondulaçãozinha essa na falta de tração ela vai embora. Porque se a, a, a, a, a... <risos> você demorou para acelerar, então ela não tá, a traseira não está levando. Aí a dianteira fica carregada e já era. Então, primeira coisa, tem que fechar mais essa curva e já reacelerar. Põe ela de pé e morde a zebra, entendeu? Tempo! Vou te mostrar um negócio. Olha aqui o meu, olha o meu! Oh, o que isso? O Matlis Matlis Matlis Clegando ali. o é que eu falo pra vocês. Aqui ó. Só fazer aquela. Aí ó. Ó ó ó ó. ó. Fecha. Fechei o primeiro bump ali ó. Primeiro bump ali ó, fecha, fecha, fecha, fecha, acelera, acelera. Tem o primeiro bump da entrada e tem o segundo bump da saída. Você tem que estar tá ali onde eu passei, se você não está, você pega os dois bumps e se você não estiver acelerando, o nosso defront já era. Mas o seu problema principalmente é a falta do acelerador, você demora muito para retomar, você entra muito forte, tá de parabéns. É o traço certo da entrada. Só que você entra tão rápido que você não se sente seguro para começar a reacelerar. E isso é importante. Pode ser também que por conta da calibragem alta que você estava usando, porque você sai 24, mas você estava 28, certeza, você também sente a moto um pouco mais dura de traseira, e aí em vez de ela contornar, ela quer te lançar para fora, porque o pneu está duro, ele não dobra a favor, e ela te lança para fora, e aí você não consegue trazer. Aí para você trazer, você tem que guardar mais o acelerador para ficar confortável para você. E eu falei um pouco mais rápido, para você conseguir entender e acompanhar o ritmo de uma volta mais rápida, que a gente gosta muito. É isso aí. Então foi isso. Tá bom, filho? Vamos pro próximo. Fernando Kazuo. Fala, Fernando. Me chamo Fernando. Sempre acompanho seus vídeos. Suas dicas acrescentam muito. Together. Oh. Que vocês têm dessas coisas. É nós, caraca. Tamo aqui para se ajudar. Tamo aqui para se ajudar. É E eu não conseguiria estar aqui se vocês também não acompanhassem. Então nós estamos together. Por isso que eu faço para nós se ajudar. É nós. Bom, eu e meu brother, Eric. Resolvemos fazer o último rolê de 2022. Trecho escolhido, Borungaba. <risos> <risos> <risos> Eu Red 750 e Rarek, de S1000, RR. Er, er. Dissolarado, pouco trânsito, férias. Descemos e subimos a cela duas vezes. E naquela, vamos a última? Deu merda. Em duas curvas, a S1000 fechou a frente em lona. Em uma das curvas, desculpa, em duas foi foda, né? porque senão a tinha salvador, né? Em uma das duas a frente fechou e foi lona. O pneu estava quente, calibragem de dianteira 32, traseira 30. Muxa um pouco mais a traseira. 32 está bom pra caraco. Traseira 28. 32 é uma calibragem que eu gosto muito, aponta muito bem e vai que vai. É, Rosso Corsa 2, luxo, pneuzinho bacanido, bacanudo pra rua. A silica boa aqui, então ele não deixa perder muita temperatura do pneu em relação a só se tá quente ou se tá frio, também não sobe mais nem menos. E lateral supercorsa, caia carbono, au! Pau! E já era. brother está bem, só escoriação no antebraço. A moto estragou a rabeta na grave. Segue, segue o vídeo, tamo together, valeu, abraço. Fica com o vídeo. Boa essa câmera. Excelente! Ah, vai vai vai, vai, vai, vai da vai da lona, vai da lona, vai da lona. Que demais! Que demais! Fechou antes e Fechou antes e Fechou, desinclinou. Ó, fechou bem antes. Fechou bem antes. Não tem como se acelerar mais, porque tá bem inclinadaço e tal. Ó. Cara, você tiver ter levantado ela... Putz, aqui nesse caso, levanta ela um pouquinho, dá um pelo, e, e, e eu não gosto, mas fazer o quê? para não cair, comece um pouquinho mais a segunda faixa ali. Entendeu? Pra você não cair. Porque daí você não, já tá no, no, no limite aqui, ó. Falta a aceleração nem nada, você começa a puxar a moto mais. E aí no mais, meu, ó, ó o pneu, ó, já vem no Deus me abençoe. E aí acabou, não tem como, entendeu? Inclinação, infelizmente, filhos, é um limite. Então, é, chegou num ponto que quando, lembra que eu falei? Você tá aqui, ó, encosta o joelho no chão. Beleza, encostei. Você começa a fechar a perna pra inclinar mais. Você começou a fechar a perna pra inclinar mais, você começa a roubar o joelho pra frente. Tá pra frente. Já tá no ápice do pneu, irmão. E aí lembra... Você não consegue acelerar mais porque já tá muito inclinado. Então é aquela coisa. Você consegue acelerar mais quando abre a perna ou o joelho sai do chão. Se não sai, você tá aqui, ó. O que você vai ter que fazer aqui, ó? Fechar mais, ferrou, vai sair de, de, de, de traseira. O que, que você vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar melhor esse traço. Vai ter que dar uma espalhada nele sem querer para fazer aquele Vzão para voltar. Senão você não consegue. Vim inclinando, vim inclinando, vim inclinando, vim inclinando, vim inclinando. Chega uma hora que esse cara Mas eu não tinha visto esse. Olha aí, agora sim. Agora, agora ficou bem, Porra, agora ficou muito melhor, velho. Eu imagino, eu imagino, eu imagino já o vento só fazendo assim no capacete, ó. Que isso aqui, velho, você tá com papagaio aqui. Olha aí, ó, aí, ó. Só aqui. Só aqui, ó. Vai chegar pra você aí, ó. Pode ver, se você só não assina, não tem o um nome, mas, ó. Isso aqui é infração, ó. Vai dar multa na GoPro. A GoPro tá na contramão, ó. Tá? Então vai ter que responder aqui. A GoPro vai ter que responder. Vai chegar porque, ó... Tem que chegar... A GoPro tá na contramão. Puta, velho. Ô, ponha a câmera aqui na frente, velho. Faz o bagulho com o dele É aqui, ó. Deixa aqui. Não faz esse bagulho de lado, não. Que isso aqui é loucura, velho. Começa a puxar o capacete. Já era tudo. Ó. Ó como você inclina, filho. Ó. Duas coisas aqui, ó. Primeira coisa, ó. A mão tá assim. Certo? O, o, o braço tá assim, em vez de estar tá assim, tá assim. E você, ó, eu nem tinha visto isso aqui, ó. Olha como você tá girado pra frente, ó. O joelho não tá pro lado, tá pra frente. Por quê? Porque você fecha a perna mais, ó, e faz isso aqui, ó. Não tem como. Na primeira pesada do guidão, você já abandona ela aqui, ó. Aqui você já caiu, ó. Você já abandonou, a traseira já escapou, ó. Você tava totalmente rendido, porque você tá aqui, ó. Entendeu? E ó, de lado já. Aí já é ó. Uf. Nossa, e o caminhão foi brother, hein? Nossa, o caminhão foi brother demais, velho. Ó. Oh. Putz, o caminhão foi brother demais, velho. Puta, caminhoneiro aqui, ó. Caminhoneiro. É nóis, you get hein? Pô, puxou luxo aqui, ó. E aí, vinha vindo, vinha vindo feito. Você viu? Né? Agora ficou da hora a qualidade aqui. Eric Guimarães é assim. Segue lá, filhoso. Segue de lá, filhoso. aqui. Aí, ó. entendeu A hora que veio aqui... Chega. A hora que vem aqui você já tava rendido com o braço aqui, ó. Virado aqui, ó. Lembra, pêndulo. Joelho pra cá, sai pra cá. Não gira pra frente. Não gira o corpo pra frente aqui assim, ó. Senão você já era, entendeu? Tenta sempre posicionar o, o joelho que tem que estar tá meio que bloco do motor aqui, pedaleira do garupa aqui e tal. Quando você... Vai inclinar mais? Naturalmente você fecha a perna, tudo bem. Só que lembra de estar tá com ângulo, nunca aqui rendido. Braço assim também, ó. Nessa pegada, qualquer coisa que acontecer é ir pons, ou dois pontos pro adversário. tá? É isso aí. Limite de inclinação. Filhos, limite. Limite de inclinação. Por isso a importância do traço. Ali era uma curvê que você conseguia trabalhar duas faixas. O que, que tem que fazer? Entrar um pouquinho mais tarde nela. É importante tá, então ainda mais que subir e desceram um duas aí é que Morungaba é maior, né? Então gravata, eu mesmo não sei as curvas lá, eu fui muito pouco. Então é, tem que decorar para começar a subir forte e mesmo assim tem que tomar muito cuidado. Que Morungaba faz muita vítima, velho. Então é, é bem osso lá. É, até a galera fala, pô, quando você vai, quando você quer, não sei, o que, não sei o que lá, eu vou falar para vocês, filho, eu tenho um pouco de medo de ir para lá. Por causa desses bagulho Então, tipo, se dá um, uma merda eu subo, como é que eu... Entendeu? Como é que eu continuo aqui? Então eu tenho tenho tenho tenho eu tenho, eu tenho um pouco de medo. Talvez um dia eu vá de novo e tá, tal, não sei o que Não vou? Não, eu vou. Mas aí é só pra ficar tio lá, tomar café e já era, entendeu? Filhos, é isso. Eu vou ficar com três vídeos nessa aqui. Porque eu fico vendo o... Quanto tempo vocês estão assistindo o vídeo. E geralmente a análise de queda segura 10, 15 minutos e vai... A galera vai vai embora. Então talvez mais curto eu tenha mais aproveitamento. Não sei. Se achar que é melhor quatro vídeos que nem os outros, a gente continua com quatro vídeos. Comenta aqui embaixo pra mim, é nóis. Beleza? E obrigado a todo mundo que mandou um e-mail. Tamo together. Obrigado, Feliz, por me acompanhar. Desculpem as brincadeiras, mas o vídeo tem que ficar mais engraçado mesmo. Eu sei que vocês gostam também. E vamos pilotar a moto no luxinho. Quero sempre continuar ajudando. Tamo together total. E é nóis. Au!